Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer que venceu na votação foi o macaquinho acreditem isso é um macaquinho tá não é um vestido ele é um macaquinho com shorts Godet olha que graça a gente usou aquele neoprene que chegou lá do saia de saia que é um neoprene mais fino agora pra gente poder usar primavera, verão. Quem mora aí nos lugares mais quentes pode usar tranquilo porque ele é mais fininho. Olha que charme que ficou. A gente usou essas pérolas também lá do saia de saia. Na lateral a gente colocou este galão para deixar ele mais esporte. Ele pode ser usado com tênis ou com salto, aí fica a seu critério. E é muito bacana a ideia, né? Porque olha só, ele é um shorts e quando você solta fica bem fofo parecendo que você está com um vestido. O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser ver o passo a passo de como fazer este macaquinho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão. Como ficou muito na dúvida eu, a votação entre macacão macacão, e vestido, eu decidi fazer um macaquinho, mais soltinho, com cara de um vestido do godê. Bom, pra fazer então, eu dobrei o meu tecido, tá vendo? Olha, pra já cortar frente e costas. O molde vai estar disponível no site. Vou cortar aqui, então, duas vezes, tá? Eu vou. Vocês vão ver que eu vou cortar um pouco mais comprido do que o molde, ok? Só cortar, então, duas vezes aí, tirando frente e costas do seu macacão. Agora que eu já cortei a parte dos shorts, né? Olha, eu coloquei este detalhe aqui antes de fechar. É, é opcional, é um galão. Coloquei aqui no centro dos dois lados, olha. Só pra pegar uma pegada mais... Lembra que eu falei que eu queria uma coisa mais esportiva pra usar com tênis? Dá pra usar com salto, vai ficar lindo também. Depois que a gente fez isso, a gente já vai fechar aqui o nosso shorts. É só você vir aqui, olha... Colocar, fechar assim lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar aqui uma costura, olha, pela entreperna aqui fechando. Fechou a entreperna? Vai, fechou dos dois lados, né? Você vai encaixar aqui um dentro do outro e vai passar uma costura unindo o cavalo, tá? A gente vai fazer isso na overlock, mas se você não tiver overlock, você pode passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Eu costurei isso daqui na máquina doméstica, então, fiquem tranquilas que você pode usar aí a máquina doméstica, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esse espaço que eu acabei de falar pra vocês. Agora, pessoal, a gente já vai cortar a parte da blusa, tá? Você vai usar a mesma coisa, você vai usar a parte do molde pra cortar frente e costas. Então, eu já dobrei aqui duas vezes na dobra do tecido e já vou tirar frente e costas da minha blusa. E aí, eu vou dobrar novamente pra tirar a manguinha também já da parte da blusa, Então, agora, a gente já vai unir. Nós vamos pegar aqui a parte da blusa e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura pelas laterais. Vamos pegar as nossas mangas, abrir e colocar também lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura pelas laterais. Depois de fazer isso, nós já vamos vir aqui, vocês vão ver que eu vou fazer isso na máquina... Nós vamos vir aqui, olha, e encaixar a manga aqui, essa manga é bem fácil, a cava dela, ó, é só colocar aqui e aqui, e também já encaixar essa parte aqui na parte da nossa, do nosso shorts godê, ó, tá? Então, agora a gente vai a máquina fazer todos esses processos aqui que eu acabei de falar pra vocês, Lembrando que eu vou para overlock, mas se você não tiver overlock, é só passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica, ok? Vocês viram que eu já montei praticamente todo o macaquinho, né? Deixa eu tirar aqui essa sobra de tecido. Ó, eu fiz a barra dele, olha, tá vendo? Na máquina reta, dobrei duas vezes pra dentro. Olha que graça, gente! E coloquei um punho do mesmo tecido aqui nas mangas pra dar o acabamento. Mas se você não quiser, não tem necessidade, porque esse tecido não desfia. Então, não precisa fazer a barra, só se você quiser. O que, que a gente vai fazer agora? O acabamento do decote. Vai pegar a fita métrica e tirar as medidas de todo o seu decote e vai cortar uma tira reta. Como eu não tinha tecido suficiente para cortar a tira inteira, eu cortei duas tiras e agora eu vou costurar as laterais dela. Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura aqui pelas laterais da tira e depois encaixar aqui. Que eu, como eu cortei do mesmo tamanho, é só colocar e encaixar. Nós vamos voltar para a máquina fazer esse processo e aí, nosso macaquinho já vai estar finalizado. Então tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso macaquinho. Deixa eu mostrar aqui o que eu coloquei. Eu não sei se vocês vão lembrar deste aviamento que eu recebi, lá também do Saia de Saia. Olha que graça que ficou este aviamento. Eu tenho um aqui, inclusive, aquele kit que eu sorteei do Saia de Saia, a leitora levou para casa, Ela ganhou este aviamento junto com o um kit lá, com aquele tecido crepe carolina, né? Ó, sobrou só um, eu tô até pensando como sobrou só um, não sei se eu ponho aqui. Não sei, acho que eu vou deixar só os dois. Olha como ele é. Tem lá no site deles, esse aviamento é tudo, né? Olha, olha como ficou uma graça. Ó, deixa eu focar na roupa. Olha isso que lindo que ficou, tá? Então, como que eu coloco ele na roupa? Eu fiz um furinho bem pequenininho, porque como é malha, tá... E aí você vem aqui, desrosqueia, ó, enfia no furinho e acabou, minha gente. Fica esta graça que vocês estão vendo ali. Olha que tudo, este macaquinho. E quando a gente veste, fica parecendo um vestidinho, né? O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.